A Vila Buenos Aires aí, ó, faz tempo, hein? Bom, e aí vamos passar esse louvor para vocês hoje, OK? Tonalidade lá maior, tá? E vou passar aqui esse pra gente pegar aí dar uma melhorada nele aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Não vai ter introdução, tá? É... tem uma nova versão do Demar de Campos agora, que ele gravou na rua, né? E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 Na cidade do nosso Deus, Seu Santo Monte. Então, Seu Santo, Ok? Monte. Fá sustenido menor. Lá maior. Alegria de toda a terra. Si menor. Dó sustenido menor. Ré.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 Só segurando acorde: corda, para, para, Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e para, para, para, para, para, para, para, o quarto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 No dedilhado, tá? Da versão original, ó. faz, grande é o, é o Senhor e muito digno de ó. beleza? Na cidade, na cidade, né? Lá com o quarto, cidade, é do nosso Deus, seu santo, bom, isso aqui é o que eu toquei no vídeo de ontem que o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 É o Senhor Aí vem primeiro na Cidade do nosso Deus, seu santo, seu santo Monte. Oh, Aí tem esse outro detalhe aqui, vamos lá ó. Então grande é o Senhor digno de louvor Aí faz Nascidade Idade do nosso Deus, seu Santo Monte, ok? Daqui para frente é tudo coisa normal. Alegria de toda a terra. Aí eu fiz um, umas paradas que são licks. Aí o que, que eu vou falar para vocês? Duas situações, tá? Para trabalhar o dedilhado de forma mais dinâmica